Bom dia, você está com seu nome na Serasa, CNPJ, seu CPF, que traz bastante turbulência no seu dia a dia, né? bastante impedimentos ali nos atos do dia a dia. Talvez eu possa ajudá-lo com os documentos, eu faço uma análise para ver se está enquadrado nos requisitos. A gente ajuiza uma ação e pede para o juiz suspender esta Serasa, esta inscrição cadastral, até que se discuta o mérito da questão e ao final do processo será verificada a existência da dívida ou montante, se esse Serasa vai persistir, o acertamento da dívida vai ser excluído, ou se não, se a dívida for realmente indevida, será excluída definitivamente. Mas tem solução. Bom dia!